Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado, hoje estamos no dia 30 de março de 2021 e vamos continuar com a nossa campanha de Cyberpunk 2077, versão do Xbox One, ok, Xbox One mesmo, versão Fat. Uh, antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Anderson, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva Siga a página, ative as notificações, compartilhe com os amiguinhos. Se você também quiser fazer doações e estrelinha, isso ajuda muito aqui o canal, ok? Beleza? Estamos no capítulo 4, tá? É uma ordem que eu tô colocando aqui, só pra gente ficar meio por dentro da, da, da sequência do game. Houve uma atualização... Hoje é... Hoje é... Que dia? Hoje é terça? Hoje é terça, né? Hoje é terça. Deixa eu ver. Hoje é terça-feira. Segunda, se não me engano, foi ontem. Foi, desculpa, houve uma atualização na quinta-feira, no dia 26, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, vamos ver se foi dia 26 mesmo. Desculpa, no dia 25 houve uma, houve uma atualização. Ah... Cara, agora eu não lembro, cara, isso foi... acho que foi ontem isso. Acho que foi ontem, galera, no dia 29, ou houve... verdade, dia 29 houve uma segunda atualização, tá, pra... corrigindo algumas coisas, de piriri-parará. Enfim, no Xbox, cara, não vi, no Xbox One, né, a, o console base, que é o que tá dando mais problema, não vi diferença nenhuma, cara, o gráfico tá uma bosta, renderização tá uma merda, FPS, parece que de 30 vai pra 15, vai pra 10 em algumas, em algumas cenas, então assim, não está travando como no início, no início ele nem rodava o game, agora ele pelo menos roda, mas tá aquela linhaca, né, é, não... Tenho, eu tenho o um Xbox One X, que não tem problema, pelo que alguns colegas meus jogam no console mais forte da, do Xbox. Eu ainda não testei, ainda quero fazer o teste, ainda quero tentar subir um vídeo comparando os dois. Tanto no, no Xbox original, quanto no Xbox One X, né? No One X já roda em 4K, já, já tem aquela parada toda. Mas enfim, bora jogar, bora parar de falar e vamos lá. Fala, Diegão, tudo bem? Boa noite. Uh, esqueci de fazer um negócio aqui, cara. Esqueci de fazer um esquema. Calma aí que a gente já começa. Deixa eu só terminar de fazer uma configuração aqui. A gente já vai pro o esquema da parada fixa aqui. se foi acho que foi bora lá e aí falei tudo bem tu sumiu ou oh, falei essa eu acabei não boa noite boa noite acabei não fazendo live cara é, tive um, tive algumas, algumas alguns contratempos né literalmente contratempos mesmo mas agora estou de volta é nóis! É que tá... É que, cara, São Paulo aqui tá meio bagunçado. É feriado, não é? Então, feriado eu tô aproveitando pra fazer algumas coisas aí. Como é, como é que está a vossa senhoria, Sr. Senhor Farley? E aí, Diego, como é que você tá, mano? Não sei se vocês já... Bom, o Diego já viu, né? Não sei se o Farley já conhece esse game aqui. Oi, pessoal. É ótimo estar mais uma vez com vocês. Então, vocês ficaram sabendo do Isso da, mudou. Da Kaki, hein, no da IC, loading agora tem uma Fugira, tem um, uma historinha, né? Coisa que não tinha. Pelo jeito a Corp viu que não estava segura em águas japonesas. Lá não fogem, mas aqui o pessoal todo vai fugir a desse é legal, mundo, né? Mas na é legal. É uma coisa bem inteligente. Vai saber como a milita que vai reagir. É bem possível que a Mayer jogue um B-17 Flying Fortress enferrujado na Arasaka. Ai, cara, eu bobiei e dancei nessa. Ó, oh, vida, ó, oh, céus, que grosseria oh. minha. Eu Bora lá presidente Mayer, claro. Tô mal, saber Por quê? Por que isso, Farley? Por quê? É, cá estamos. Lápis. Estamos no quarto. Oh, Bobeira, uma pena não passarmos a noite. Escolheste bem, Bug. Não perde tempo, é o acesso mais rápido ao morador e aos servidores. Sim, sim. Vamos lá, a gente vai ter que roubar um esquema. Aí liga o cabeça chata e acha a entrada do vão. Parece bem simples. Às vezes é difícil dominar a simplicidade. Aurélio Aristóteles, quem disse isso? Eu mesma, essa é minha. E cadê o vão? Inicia o scanner e dá uma olhada. O Cabeça Chata já tá preparado? Quase lá, cabrão. Procure o um ponto de acesso do Cabeça Chata. Como assim, mano? Pelo amor de Deus. É... Nada ainda. Qual é? não deve ser tão difícil. O cabeça chata já tá preparado? Lá, Procure o um ponto de acesso. Como assim, meu truta? É complicado. Meu remédio não tá fazendo tanto efeito com os meses. sério, mano. Vai ficar complicado, hein? Pra que vai acostumando, o corpo vai acostumando, né? Você ficar de olho no Que vão, mano. Procure um ponto de acesso. Achei que era pra procurar um acesso no. No robô, mano. Aqui, ó. Acho que é esse Boa, Jack, como tá o cabeça chata? Fala, Michel, tudo bem? Olá, tá? Como é que você tá, mano? Espero que a cabeça invadir o sistema Sistemas operacionais. Carga em Muito louco, né? Merda O bostinho tá preso aí parado olhando? Tem que mudar para controle manual. Vê. Pega o caco de controle do Jack. Vou ligar as suas quirochas na vigilância para você guiar o robô. Pegar o chip, lá vamos nós, porque tem que ser... Vamos lá. Aqui. Lá vai. Vou te passar a visão da câmera. Pode dar uma tontura, mas não se preocupa. Oxê Tá, consegui uma vista boa. Vocês não podem sair arrancando as pessoas de sua. Bota casas ele na próxima ventilação. Escanei o caminho. E caminho. qualquer penalidade registrada. Não é questão de dinheiro. É época de eleição. Isso com certeza vai afetar a minha imagem. Caraca, que treta isso aqui, hein, de mano. O lugar de onde eu vim. Uma semana. É tudo que podemos prometer. Vamos tentar. E isso é. Mas, mas e aí, Farley? Como é que você vai ter que tomar outro um remédio? Vai ter que ir no hospital de novo, mano? Aguarde a cabeça terminar. Tá, cabeça chata conectado. Vou te passar a próxima câmera agora. Achar que era pra você. Ele mandou uh, que achar o, o bilhete ah, de... o que foi? foi mal pela vacuna. A faxineira tá vindo pra cá. Tem, tem, pra tem tudo que distrair um... ela. É, deixa eu ver o que tem na sua vida. Eu sou a única que sempre tá, pega fome com camisinha ousada. Cadê a justiça nessa consulte... merda? É. Fastar zoom. Projetor, talvez. Não. Ele tá ficando lá na cobertura. O Yurino O terrário tem saca? um painel de controle. Gente, como ele tá sem Eu um acho que não Ele pode até um usar roupa cara, mas é um motoqueiro certo? de coração. Hum, Sempre não, querendo que dar um rolê. <risos> eu daria um. Caraca, Farn, cara. que, que treta, hein, mano. Meu bem, se consegue limpar vidro, tá? Tu tá deixando. É do estômago, né? Tomar. Que você toma, né? O que, que você diria pra uma TV? Eu diria. Continua procurando. O Terrário tem controle de temperatura e qualidade do ar. Legal, né? a cabeça chata nele. Ah, o neurologista, cara. Nossa, tô confundindo. Perguntou que você tinha falado do estômago, alguma coisa, cabeça, né? Putz, que f... passado, em meu? Mas e agora? O que que faz? Mano, que jogo treta também, para entender os negócios aqui, hein? É, Cat, tem alguma coisa rolando no tanque. Aí, bug. Funcionou. Caramba, você Não nada ainda. tanto que custa uma coisa dessas? Não para não, que não dá pra enrolar Ótimo, porque tá na hora de você Parar de ver essa nojeira entorpecente E tirar esse seu olhar capitalista Entendi Só dá uma olhada no que você tá assistindo Caraca Beleza. O morador tá depois dessa porta. O cabeça chata abre a fechadura. Acho que ele tá meio fodido, né? Merda. Deve ter outro caminho. Tô pensando. Tem uma câmera do outro lado, mas tá desativada. Quer que eu ative? Sim, acho uma porta de CCTV por aí. Porta de CCTV, que fita é essa, mano? Mano, ele tá invadindo tudo, cara. Tudo é meio hackeado o negócio, né? Para conectar-se entre duas câmeras. Agora troca mano. pra outra câmera. O morador tá dentro. Como planejado? A ideia tá é estranho, até o todo, ter só um trilha. Um morador decente é melhor do que vários trilhas meia boca. O que, que a gente faz agora? Neutraliza ele. Usa o cabeça chata pra plugar nele. Vou congelar ele com um demo. Termo um antigo, nem pergunta. O morador não vai achar suspeito? Vou plugar direto na cadeira. Ele nem vai saber de onde tomou. Dá pra chegar com um tanque de guerra que ele ia ficar ali, tranquilo. O cara tá em outra dimensão. Leva o cabeça chata até lá antes. Segurança do corpo e plástico. O que que é pra fazer, mano? Não entendi nada. Procure o ponto de acesso do cabeça na sala do morador. O vão deve ligar os dois quartos, pelo jeito. Vamos descobrir. Agora troca para outra câmera. Uh -huh. Posso ter achado nossa entrada. Manda o Cabeça Chata até lá e depois alterna para a segunda câmera. Luga o Cabeça Chata na cadeira, vê? da hora o negócio hein? Opa, consegui. Esses demons são do Capeta. O cabeça chata fica, né? Sim, para ficar de olho no morador. Invadindo a rede principal do Compec, se desconecta. Da hora. Tô bem, Farley. Tô bem, cara. Como tu estás? Quem São Paulo aqui tá conturbado aqui. Né? Hoje, por exemplo, é feriado, amanhã não Quinta e sexta é feriado Tá atrapalhando escuta, toda a nossa rotina aqui. Mano. Sim, sim, aqui Tá um aqui, caos né? aqui os hospitais Então, escuta, a Caia é melhor do que eu imaginava Vai levar horas pra invadir Horas? Não dá pra agilizar isso aí? Quer que o meu cérebro vire geleia? Só senta aí e aproveita a sua suíte aconchegante Grafia, ou sim vá com calma, sim Tenta descansar credibilidade boa conseguimos subir cara subir de nível aqui bom para para galera que vai ver esse vídeo depois eu tô roubando um chip de um cara que eu esqueci o nome lá mano vamos sentar no sofá aqui ó vamos ver opa ah o que tu achas por que ele desistiu qual feriado Páscoa eu não faço nem ideia Pai qual é o feriado de hoje mano da Foi adiantado boa. um monte de feriado, Sim. Consciência Negra, Páscoa, é, é, o que mais, nossa, um monte de Tem feriado que ia ter durante o ano, o ano que vem, o... Seus pais o, governo adiantou. Seus pais metade do país num ermo nuclear. Mal bagunça, nossa, cara. Você tá lá, não e aí, faço o que? Começo uma gangue. Dragões de aço ou carajo a quatro. Perdido na Adiantando, família. isso Não é ruim, cara O problema é que não precisava fazer isso se a, gente, se a gente já tá tudo na fase vermelha Não precisava, entendeu? Já tá tudo fechado, cara, então pra que adiantar os feriados? Mano? Atrapalha tudo Vai caro por isso, cabra. É, é. Eu também nunca nunca vi isso. cara que sobrou Já vi emenda, né? Tipo, pirada na quinta e emenda sexta, né, agora. Uma semana inteira praticamente. Turista ou não, ele acabou de passar na recepção. De volta aos negócios. Segurança da cobertura neutralizada. Perfeito. Que comece o show. Vá para a cobertura. A gente, ah, uh, estava conectado esse tempo todo? Tem três horas e meia. Ah, uh, sobre cato enérgulo. Tá falando do meu? Ah, uh, acabou escapando, sabe? Sei. Agora é sua chance de recompensar. Até que é esta oh. Cara, você é otimista aberta, hein? Oh, ninguém que ficar não fica chorando é churando churando churando sobre o leite da mão? Vamos, filhão. Você tá lá atrás, filhão. Eu achei que você tava atrás cara. de mim aqui, ô... Oh... Ô, oh, maluquete. Caraca. Onde você vai, maluco? Entra aqui dentro, ô... Oh, da brisa eterna. Eu mesmo me dava uns feriados por conta... <risos> Bom, aí... Aí é complicado, né? Toma tá uma falta, não? Agora... Sério? Por que a mina expulsou o roqueiro do apartamento? Porque ele estava só o um gato. <risos> Caceta, viu? Ah, nada mal pro herdeiro do Império Arasaka. E aí, mano? Ora, com toda certeza é melhor que ser filho do Raul Welles. Galera, concentração o cofre. E sem enrolação. Por quê? Que presença! O sinal do Yorinobu sumiu. Acho que tá numa zona morta. Eu já vou recuperar. Só faça um trabalho de você ali, debaixo do chão. Procurou Vai, filhão. Um interruptor. Meu Deus, não tô enxergando nada. Joga o seu link e deixa a gente rico Agora Sua vez, Bug Dois segundos Vixe Margaritos na área Bug Não sei quem é A equipe tá uma loucura Todo mundo no 220 Não tô gostando Tá meio. É meio. Ah, Watchdogs, né? Porra, o Yori Nubo tá na cobertura. Que se foda. Abre o cofre. Quase lá. Pronto. Aí sim. Ah, vamos dar uma olhada. Hélick intacto? Integridade do Biocaco, 100%. Parece que sim. Ótimo, simbora. Vai dar pau aqui, mano. Vai dar pau. Porra, tarde demais. O Yorinobu vai entrar. Se esconde. Onde? Entra naquele pilar grande. Ah, é sacanagem. Não. Entra agora. Caraca, velho. Entramos. O que não resolve nosso problema. Porra, eu sei que o problema não tá resolvido. Deixa eu pensar um pouco, tá? Nossa, o tamanho. Costas. Pior, inclusive. é a jogada? Cara, o jogo é legal, Farley. É, de... é legal o jogo. É da hora. Tô curtindo. O que eles estão falando, porra? Pague quem tá vindo? Ah não. Nem fudendo. Isso não tá acontecendo. Saburo Arasaka? O imperador? Mas outra lenda do carro. Shhh. Duvido que aqui seja prova de som. Eu tô com fome, eu também tô com fome, Fine. Kuiotz, como é que eu vou fazer? merda. Shhh. Asus, tu vem? Mas claro. é a gente. mas não que eu さぼらさか。 どう 私たち 貴様は eita cara, vai matar o enche. Nossa, mano. Caraca, velho, matou o pai dele, mano. Isso, já era. Cê é louco. Vixe, vai dar, vai dar merda. Nossa, ferrou. A gente daqui agora me dá um segundo. Um segundo. Porra, tá conseguiu uma coisa pela janela. Vão soltando atrás. Deve ter uma escada. Escada, ai caralho. Não, não, não, agora não. E a senhora? Ah! Merda, porra, seria mesmo. Tá feliz agora, Jack. Pai, filho, anda aí, pelo amor de Deus. É um trauma. Se vieram atrás do saburo, chegaram tarde. Para Não Nossa! Foi isso que da forra Foi pegar aqui dessa aí, Farley? Caraca, que fita Ai, louca que é essa, hein? Verda. Ai, pupoco. Porra, tá caindo! Xingados! Lorker, liga pra ela! Pra falar que a maleta derreteu? Só liga! Vê, só dá com PEC no noticiário. Que merda tá pegando aí? Rolou um problema. A maleta refrigerada tá danificada. A integridade do chip tá... Jack. 86%, 86 e caindo! Merda! Tá bom, me escuta. Só tem uma alternativa agora: um de vocês vai ter que colocar o relic na porta neural. Caralho. Bacon? Tá aí, você tá o falando raio, a minha não língua. Não fala isso disposto. de novo, não, cara. Porque você eu já imaginei a flutuando aqui, mano. Nossa, adoro bacon. Mano. Alguém tem que encarar. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jack, tá tudo bem? Não sei. Acho que não sinto nada diferente. Quando você voltar, a gente tira o Helic e faz uma tô... limpeza neural completa. Tô sem grana. Mas sair dessa <risos> não posso comer não, falei. Tô, numa... tô num regime aí, cara. Agora que a casa das academias estão fechada, né? Delta. Ferrou, né? A gente já chega aí. Se prepara. Sim. Levanta, filhão. Mas é claro, Sr. Wells. O erro está claro mesmo caralho. O único jeito de ir pegar aranja é pela recepção. É melhor a gente correr. <risos> a hora sim. Ótimo. Vamos dar o um Delta daqui. O código vermelho foi acionado no Compec Plaza. Ah, e é. é. é. Vamos é. deixar ele é. derrubar é. os cabelos. Se fosse um é. treinamento é. para que as forças especiais é. da nação. inimigos observam. Forças especiais? Para a recepção. Vamos vasculhar o prédio. Andar por andar. Sem arma, cara, começa a bosta de aquecer de novo. Caramba, como é que pega a porcaria da arma, cara? Pelo amor de Deus, velho. Que porcaria, cara Cara, cadê a porcaria da arma? Pelo amor de Deus, mano. investir dez reais. Mas é o problema da fome, é verdade. Mano. Não tem arma. Estamos sendo atacados. Não vamos ver. Contato inimigo avançando. errar cara, não pode ser, nossa, cara muito ruim mano. Mano, não, não mostra opção pra pegar. Pra... Nossa, que horrível, cara! Daqui a pouco eu vou comer aquela. Aquele que mais tarde. Mas é um lanche caseiro, né? Vamos com o portadela. Sabor gastrite. estourando. Peço que permaneçam em seus quartos e de cabeça baixa. Vamos deixar se for falar os capronecer as forças especiais da raça. Forças especiais. Lá na recepção. Vamos olhar um detalhe Não, não tem uma uma munição, cara. Dado Vamos nos ver. Isso aquecendo de novo. Mano, isso é ridículo, isso, cara. Tem de é sair da minha frente, peros. Caramba! munição. Meu Deus do céu. Tô entendendo nada, cara. Nada. Cadê a munição do bagulho, cara? Nossa, uma delícia, né, Farmy? Faz o mal lascado, né? Não acredito! Ó, oh, oh, arma flutuando aqui, ó. reflexos pistões lâminas vamos lá não tô entendendo bosta nenhuma vamos lá então cara aqui é alguma habilidade pontos de atributo disponíveis eu tenho sim habilidade técnica criação mulher apresenta o seu conhecimento técnico Ele permite que você desbloqueie portas armas e tal reflexos determina a sua manobra, manobrabilidade nunca tinha ouvido essa palavra Além de aumentar a velocidade de movimento gerado do carro, aumenta a evasão evasiva. Tata... Isso aqui é bom, cara. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é também. É pontos de vantagem, pontos de atributos. De... Eu tenho três. Segure para adquirir inteligência. Aqui. Acabou, não tenho mais. Beleza, mano, que confuso do caramba! O cara não sabe fazer um negócio mais simples, né, mano? Mano, puta que eu pariu, cara. Cadê a bosta da arma, cara? Vai se ferrar? Como é que troca a merda da arma? Nossa, que lixo, mano. Lixo? Tem que ficar vindo aqui na bosta de inventário, mano. Não é possível. Larga que arma! Agora! Muito, muito hiper. Calma, antes, um desculpa aí. Cara, muito ruim, cara. Muito mal organizado o jogo, mano. Cara, como é que troca de arma? Bom, eu não sei fazer isso, né? Tem uma granada aqui, mano. Mano, você viu que o NPC ficou olhando pra mim sem reação nenhuma? Caramba, cara, o que que tá me acertando, cara? Olha isso. Mano, não tô entendendo nada. Pegando as coisas, eu não sei nem pra que serve, mano. Contato inimigo avançando. Oh. Estamos passando por eles. Cuidado aí, câmera na área. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, ele tomou, mate nossa. Vai pra onde? Eu tô apertando aqui, mano. Meu Deus do céu! Vamos, vamos, vamos! É o Y que troca de arma. Saboro Arasaka. Cara, muito ruim, mano. Você hoje, não entende tantos nada tantos do tanta coisa na tela. Na tu acha que isso tem graça? Sim. Se... Acho. Teu fígado pode ter ido pra espiga. Era de se esperar. Mas... Calma-te. Por porque tu tá dizendo, porra! Não desconta, isso é em mim. Já tô vendo a grana dando preju. Devia dar para jogar em terceira pessoa isso aqui, mano. Combate. Nossa, vai tá vir agaçando agora, quer ver? Olha isso, cara. Olha isso. Mano, eu não, eu não sei o que o que, que me atinge, cara. Nossa, mó bosta o negócio, mano. Você tem que mirar na câmera, aí o cara atinge, ele joga um chip em você, sei lá. Nossa, que merda. Mó bosta. Vamos ver, né? Peguei um cargo de acesso de segurança! Por que tu não fala com a Bug? Ela ainda estaria viva se a gente não tivesse enrolado. Não desconta. Isso em é mim. Já tô vendo a grana dando preju. Oxe, ela morreu, mano? cara, mano, eu tô escondido. Como o cara me acerta? Os caras não... Muito ruim, cara, muito ruim mesmo Horrível esquema de combate Nesse jogo, cara E não tem mais munição. Ele foi atingido, continuem atirando. Ai, caraca. Nossa, olha aquilo Muito ruim, mano, você é louco. filhão do céu Nossa, meu Deus do céu. Tá de brincadeira Mano, que jogo confuso da pega, cara. Sistema de combate horrível. Mano, tudo ruim no jogo, cara. Não tem nada bom. Mas o jogo é legal, cara. Como pode ser ruim e legal ao mesmo tempo, né? Oxi. Asando um pouquinho. Entendi. Feedback de cliente anotado. Como é que tá o nosso possante? Nos trinques, mas infelizmente estão nos perseguindo. Pelo amor Nossa! Calma! Rua bloqueada à frente. Peço desculpa. que é o mote? Desculpa. A aeronave e o steam está com a vida em nós. Deixa comigo. Então pisa fundo! Estou fazendo o possível. Aguenta firme, Jack. Tá me ouvindo? Ah, mas é claro. Sugiro que tente manter o Sr. Wells consciente. Vai ficar tudo bem. Você vai ver a Misty, a sua mãe, todo mundo que você ama. Jack! Este. Ela sabia, ela sempre soube. O meu chip, guarda dele obi. Bicho o cara vai morrer mano. Ação no, no jogo. Caramba, o jogo é cheio de ação. Mancada falar isso aí. Deixa entrar. Ele está esperando. WNS, N54, até nas redes piratas. Caralho, tu tá em todo o noticiário. E o Jackson, vai lá no carro? Voltamos à história que está bombando nessa semana. É, tá lá. Morto. Meus pêsames, camarada. E o Helic? Tá aqui comigo? <risos> Era o que eu temia. O quê? Sapuro Arasaka morto? Você tem noção da merda que você me meteu? Você matou o Imperador? Sua Majestade, porra! Todo mundo que tá metido nessa merda agora tá morto pra valer, porra! Foi você que meteu a gente nessa bosta! E os seus preparativos? Tu não sabia que o Saburo Arasaka estaria no hospital? Eu não tenho acesso à agenda dele, caralho! Além do mais, ninguém pediu pra você matar o velhote, porra! Não foi a gente! Fala isso pros ninjas da Arasaka que vão mandar atrás de você! Tá, senta aí. Vamos ser pragmáticos. A Parker, os Edinhos e ficar longe das cidades. Mas antes, tua força, toda cagada de sangue. O banheiro é bem ali. Vai lá se limpar. Ela vai matar ele, mano. Com certeza. Mano, o bagulho deve estar rodando a 10 frames, cara. Bel resolvido. Bel resolvido, Farley. Mano, que jogo treta, viu? Dá uma raiva do caramba, meu. Ixi, os caras vão matar ele. Falei. O que resolvi do quê? Do seu lanche ou do. Do lanche você tá falando, né? Não dá para riscar, velho. Né? Lembra da nossa primeira conversa? Que merda! Nada dedo no cu e gritaria, hein? Vixe, mano. Deu até para puxar o kids, meu Deus do céu. Mano, que parada é essa? Tá de brincadeira que isso aqui é só uma introdução Acabou o jogo Não tô entendendo nada. Como assim, cara? Nossa, que louco, velho. Tiet? Ah, eu ia falar que se... Calminho. Não me parece não Caramba, dá hora o gráfico, hein, mano é, é, é, fica tranquilo. Olha o braço dele, mano Oxi! É o que no Reeves, cara? Vocês viram? Mano, você viu aquilo, mano? Nossa, aqui muito louco, mano. Hoje à noite eu vou vir aqui me despedir de todos vocês. Nossa, que da hora, mano. Muito louco, hein? Já jogou cyberpunk anteriores? Como assim? Nossa, que viagem. Que parada é essa aí? Dias de luta, é dias grana, de luta. Não é qualquer bosta, não. Tô ouvindo. Tá jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? Você quer pagar por isso. faz isso! Tu ainda pode se arrepender! Não sou você, não desisto. Te vejo na próxima, amigo. Chega aí, irmão. Tomar no cu pra lança a banda, a plateia não é tua, nem né, o berro. Faz o teu próprio lance, filho da puta. Vou sentir saudade pra caralho. Te vejo na próxima vida, amigo. Mano, ele tá em outro corpo, cara. Entra aí antes que eu me arrependa E aí, Cheita Pode levantar voo Aqui, coloca isso Fica com ele, entendeu? Mano, não dá Cara, eu sou outro cara, mano É porque, assim, tudo é cibernético, né? Então, a mente dele, com certeza, ela pode ser transferida para outro corpo. Provavelmente foi o que aconteceu. Provavelmente. Eu não tô entendendo nada. Como sempre, né? Explosão, a bala fundação, a torre cai. Vamos ver quem que ele é. Ah, tá aqui o boneco, ó. é no cara. Ah, agora eu entendi porque. Que louco, né? Eita, pega, você não pode fazer isso agora. Bom, turminha, encerramos a mais uma live de hoje aí, cara, game Cyberpunk 2077, game bagunçado do caramba, dá uma raiva, da pega, porque não dá pra entender nada de tanta informação que tem na tela, você não sabe pra onde você olha, cara, de tanto pisca-pisca que tem na tela, mas eu acho que eu tô ficando velho, né, talvez eu não suporte é, esse tipo de jogo, ô Fardy, já, já, porque já foi dando uma hora e meia aí de live. Mas amanhã estaremos de volta, sempre aqui no mesmo canal, no mesmo horário, com os abiguinhos, beleza? Amanhã tem que trabalhar, né? Acordar cedo, tá bom? falei boa janta pra você, bom descanso, tomara que você fique bem. Desejo a todos vocês aí um bom descanso, amanhã estaremos de volta aqui, continuando com Cyberpunk, agora na pele do, do Sr. Kieno, que eu não sei o nome do cara, né? Acho que é Jack ainda, né? Beleza? Então, vou me nessa, bom descanso, até amanhã, estaremos de volta, valeu e fui! Valeu, Farley. Obrigado. Amanhã estamos de volta ainda. Amanhã é dia de trampo. Mas quinta, sexta é feriado. Mas estaremos de volta amanhã. Valeu, obrigado.